18 novos servidores tomaram posse na primeira quinzena de abril no Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso Eles vão reforçar a atuação do órgão e das varas do trabalho do interior Os novos servidores foram recebidos pelo presidente do tribunal Desembargador Paulo Bairro Nuevo Uma das novas servidoras é Marina Alves, que não esconde a alegria Eu estou há cinco anos estudando para a TRT meu primeiro TRT eu fiz em 2017 e eu fiz outros concursos também, mas o foco foi o TRT. Então, envolveu muita disciplina, muita dedicação e graças a Deus deu certo. Hoje eu estou aqui assinando a minha posse. O um engenheiro civil, Roberto Frost, passou por um longo processo de preparação e comemorou o resultado. É a realização de um sonho. Muito tempo estudando, foram anos de estudo, é, muita luta, muita renúncia. Deixar de fazer muitas coisas por conta do estudo E depois de tantos anos, de tanta luta, conseguir essa conquista Graças a Deus As provas do concurso foram realizadas em setembro de 2022 E contou com a presença de mais de 15 mil candidatos Os novos servidores passam por um curso de capacitação Em seguida, assumem as vagas nas unidades Elia já era do TRT de Manaus A nova etapa de sua carreira é aqui, no TRT de Mato Grosso já gostava de trabalhar lá no Amazonas e aí continuei estudando, né, buscando um cargo com uma remuneração um pouco melhor. E aí foi a realização de um sonho né, e agora eu pretendo colaborar com o tribunal, dar a minha melhor versão, trabalhar né, bastante e continuar estudando. Para quem sabe, eu estou com 28 anos, quem sabe até os 30, 40 prestar o concurso da magistratura. O diretor geral do Tribunal, Marlon Rocha, destaca a importância dos novos profissionais que vão atuar nas áreas administrativas e judiciais da capital e do interior. É um momento de muita felicidade para o TRT, né, que recebe aí mais 18 servidores para o seu quadro, né, alguns analistas da área judiciária, outros de tecnologia da informação, um analista administrativo, um analista odontologia, um técnico em enfermagem do trabalho, né, que vão é, poder prestar um atendimento para a sociedade matogrossense, né, que tão, é, tanto nos demanda para que a gente continue a prestar o nosso serviço com excelência. O diretor-geral também falou sobre as próximas nomeações. O tribunal recebeu 44 autorizações, né? nesse momento a gente já deu provimento a 35 pessoas, então seriam mais nove nomeações e aí para a próxima data agendada, que é o dia 27 de abril. Mas como também outros TRTs têm nomeado servidores, alguns dos nossos colegas têm sido aprovados nesse concurso, então tem uma expectativa de novas, né, de mais nomeações também aí decorrente dessa rotatividade, atividade, porque as pessoas vão passando nas provas e aí consequentemente vão abrindo as novas vagas. Ah, a gente também tem algumas aposentadorias no horizonte, em tese essas vagas elas não vão ser providas de imediato, mas a gente tem expectativa sim, a partir do que elas aconteçam, de solicitar ao CSJT essas autorizações que essas autorizações sejam concedidas. Thank you.